E aí, pessoal? Como cidadã brasileira, eu faço uso do meu direito de me posicionar. Ele achou que poderia falar o que quisesse e que nós íamos ficar calados. Não, nós não nos calamos. Ele não porque o meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentado. Ele não. Porque eu sou feminista e porque eu luto por direitos iguais. Porque somos contra a homofobia, contra o racismo, contra a xenofobia. Um candidato aventureiro que não tem propostas efetivas para o Brasil e mais. Que ele realmente não tem nenhuma habilidade para ser o nosso presidente. Ele nem tem experiência para isso. É porque eu não voto nenhum tipo de ladrão Nada dele, não, filho dele, não, nada que venha dele, não. Nunca, jamais. Porque em mais de 20 anos, como deputado do Rio de Janeiro, não fez absolutamente nada em relação à segurança do Estado. Ele não, porque é homofóbico. Ele diz que filho gay se resolve com surra. Que diz que as minorias devem se adequar ou então desaparecer. Que as mulheres grávidas podem receber menos pelo simples fato de elas estarem grávidas. Acha racismo normal. Ele já se posicionou a favor da redução da licença maternidade, a a favor da retirada dos direitos trabalhistas, porque ele estimula a violência. Ele é perverso. Porque ele é a favor da ditadura militar. Eu já vivi numa ditadura e eu sei o que, que é, o horror que é. Ele tem como herói, declara isso, um dos maiores torturadores da história da ditadura. Chega de violência. A tortura não pode existir. Se você é preto, não vota no inominável. Ele ressuscita todos os senhores de engenho, todos os espíritos negativos. Eu não tenho amnésia histórica. Ele não. Ele não. Eu, como mulher preta, nordestina, bissexual, digo ele não. Obviamente eu sou contra racismo, misoginia, machismo e homofobia. Definitivamente não é disso que a gente está precisando. Eu quero liberdade, justiça social e democracia. Eu sou a favor da paz. Eu sou a favor da democracia. E o Projeto de Brasil... Esse candidato prega não é o projeto de Brasil que eu acredito. Ele não. Não, não, não, ele não. Eu também tô dentro desse movimento lindo antifascismo. Ele não, ele não, vamos nessa. Não, ele não. É preciso alguém que aceite a diferença. É muito importante a gente não entrar nessa onda de discurso de ódio. Nós temos que ter diálogo e carinho e amor. Porque a gente sabe muito bem que amor é amor. E a gente precisa de mais respeito. Não importa se você é de esquerda ou se você é de direita. É porque o momento é grave. A gente está falando de humanidade e barbárie. Nós mulheres vamos fazer história. E reafirmarmos o amor e a democracia. Contra um candidato homofóbico, racista e misógino. Ele não. Contra qualquer tipo de preconceito a favor do amor. Hashtag ele não. Ele nem o dedo...